Olá pessoal, na última aula a gente aprendeu como que a gente consegue obter a resolução de uma imagem em DPI né? Ou seja, em relação ao número de pixels que a gente tem por polegada é, Essa informação ela é muito importante para a gente conseguir estimar uma área foliar, né? convertendo isso para centímetros quadrados, comprimento, perímetro, largura Então a gente precisa dessa resolução é, dependendo do aparelho que a gente está utilizando para obtenção da imagem, como por exemplo um scanner, a gente já vai ter essa informação de TPI, que a gente consegue configurar no nosso scanner, é, parece também escrito nas propriedades da imagem. Mas quando a gente tira né, uma foto utilizando uma câmera, por exemplo, a gente não tem essa informação. Na última aula a gente aprendeu como que a gente consegue obter essa resolução de forma indireta. É, nessa aula, a gente vai aprender como que a gente consegue estimar o comprimento de objetos, né, o comprimento de folhas, por exemplo, é, tendo, então, essa medida aqui de resolução. Então, assista a última aula aí, que ela é muito importante para a gente entender essa aula agora. É, então, nessa última aula, a gente abriu essa imagem, que é né, uma imagem de exemplo, dentro da qual nós conseguimos criar, né, obter... Informações sobre a resolução da imagem em centímetro, em número de pixels por centímetro e número de pixels por polegada. Tendo agora em mãos essa informação, a gente vai medir né, o comprimento de cada uma dessas folhas, convertendo já para centímetros. Então, para fazer isso, nós vamos utilizar uma imagem chamada pic comprimento, Está vendo? É, dentro dessa função nós vamos precisar colocar qual objeto que contém a nossa imagem eu chamei ela de im como vocês podem ver aqui em cima é, o próximo argumento que a gente precisa colocar necessariamente é o DPI que está dentro desse objeto chamado resolução é, cifrão DPI né? então a gente vai acessar aqui esse valorzinho específico, então dentro desse objeto chamado resolução eu coloco cifrão Vou clicar aqui, ó, DPI, que é o que nos interessa. Vou dar aqui um CTRL ENTER, só para a gente ver o que, que vai acontecer. É, dessa forma, a gente vai conseguir medir o comprimento de cada uma dessas nossas folhas, apenas clicando. Né? Então, a gente clica aqui nas extremidades dessas folhas, e nós vamos conseguir medir a sua largura. Né? Então, basta a gente vir aqui em finalizar, e já vai aparecer as coordenadas desses pontos né, extremos aqui que a gente ficou, qual que é o comprimento em pixels dessa, de cada uma dessas linhas, é, a conversão para polegadas e para centímetros. Então, a gente sabe quantos centímetros que a gente tem em cada uma dessas folhas. É, em alguns trabalhos né, que a gente faz de correlação, para a gente verificar a precisão dessas nossas mensurações, a gente chega no R2 aí próximo de 0,98, 0,97, 0,99, fica em torno disso, indicando que é uma, uma metodologia bastante precisa, né? De forma que ao invés da gente ficar lá com o um paquímetro, folha, folha, o que daria muito trabalho, a gente pode utilizar essa metodologia. É, além disso, vocês conseguem ver que tem algumas folhas que são muito curvas, né? Vou imaginar que a gente quer saber toda a extensão dessa nervura central, um caso como esse, a gente pode acrescentar mais um argumento aqui nessa função, onde eu vou colocar aqui, o número de pontos igual a 3. Se eu executar agora, nós podemos, por exemplo, dar três cliques, né? Uma na extremidade, uma no meio, outra na outra extremidade, né? E aí a gente vai ter o comprimento, então, dessa nervura. Isso é muito bacana para quando a gente tem esses objetos curvos e a gente precisa saber qual que é o comprimento então, desses objetos. Né? É, então é uma outra possibilidade aqui que pode ser útil em várias situações. Clicando aqui em finalizar, então para cada um desses dessas linhas a gente vai ter os pontos extremos, né, as coordenadas deles, comprimento em pixel, em polegada e em centímetros. Apenas acrescentando uma informação importante, já falei em uma outra aula, é, tem algumas versões do RStudio que a gente clica num lugar e o ponto aparece de outro. Né? Isso não é um problema do pacote, nem um problema do R, é um problema do RStudio. Eu instalei algumas versões mais recentes e estava tendo esse problema. Né? Eu só consegui sanar depois que eu instalei tanto o R quanto o RStudio, depois eu instalei essa versãozinha aqui do R, que é 1.4.1106. Né? Então, existem várias, é, existe várias versões do RStudio que não tem esse problema, mas algumas realmente a gente clica no lugar... E o ponto, né, Veja, vejo parecendo aquele lugar que a gente ficou, parece em outro totalmente diferente, né? Então, vocês ficam sabendo que é a versão do RStudio. É, então é isso, pessoal. Fica de olho nas próximas aulas, que a gente ainda vai aprender muita coisa interessante aqui sobre esse pacote. Até a próxima aula!